Boa noite, boa noite a todos. Muito bom saber que vocês estão aqui no 11 Fórum e esse é o Jornal do Fórum. O jornal que é seu, que é meu, que é nosso. Muito bem, em ano de Copa do Mundo... Nada mais natural do que apresentarmos o nosso, o meu, o seu, o nosso escrete da presidência e da diretoria, melhor dizendo, da Abrarte. Pois então, vamos começar. Presidente, Cláudio Marins. Vice-presidente, Rogério Feliz Bino. Segundo secretário, Matheus Oliveira. Segundo o tesoureiro, José Ronaldo. E como é de conhecimento de todos, o Fórum Nacional de Arte Espírita, promovido pela Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, atrai a atenção do Brasil inteiro, quiçá do mundo inteiro. Nós temos a informação de que inscritos para esse 11º Fórum de Arte Espírita da Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, são 8.357.492 pessoas. E agora, diretamente do local do evento, nós temos a nossa repórter, a nossa correspondente especial, Silvia Schober. Silvia Schober, é com você, minha filha. Oi, amor. Isso. Olha, a viagem foi ótima, foi, foi ótima. Isso, olha, está tudo fixado na geladeira conforme a gente combinou. Passo a passo. Silvia, estamos ao é. vivo, Silvia. Vamos tá lá. Estamos gravando, tá? Um grande beijo, te amo. Tchau, tchau. Por favor, microfone, microfone. Obrigada. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nesta cidade maravilhosa de Franca, onde sedia o 11º Fórum de Arte Espírita, promovido pela Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E nós estamos aqui com a lista de estados participantes do fórum. São 17 estados. E aqui vai. Da região norte, nós temos Amapá e Pará. Da região sul, nós temos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Da região sudeste, participam do Fórum Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Da região nordeste, nós temos Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. E da região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. É, pessoal... O que, que colocou o Distrito Federal como Estado? Oh, favor, quem passou né? a lista aí foi o Matheus, Silva. Vamos Distrito pra frente, federal. vai. O que que vocês... Matheus, por favor, o que que o Deus é da Lígia Benatti, hein? Que acabou colocando a gente nessa condição. Então, não calou, de... por favor, contra a regra por condição. Não dá licença. Por favor, me ajuda aqui. Ai, pelo amor de Deus, o que que... Francamente, viu? Olha que coisa, francamente. Mas que todos participem e tenham um bom evento. Gente, o que, que o Matheus é dali? Gente, Deus que me perdoe. Pronto? Muito obrigado, Silvia, pelas suas informações. E nós gostaríamos de fazer um registro importantíssimo. Segundo informações... Segundo informações de nossa produção, na realidade são aproximadamente 100 inscritos participantes desse 11º Fórum Nacional de Arte Espírita, organizado pela Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, mas lembrando que o restante do número que nós dissemos são todos desencarnados, é claro. Jornal do Fórum. Estamos aqui com Matheus Oliveira, que falará conosco sobre a peça que será apresentada nessa noite. É, produção, por favor, um microfone para o Matheus. Não tem microfone? Desculpa, Matheus, pela nossa dificuldade técnica. É, o você, que, que você pode falar para a gente? Por favor, tá bem? tá bem? Tirou aquilo? Ok. Como que você pode falar pra gente sobre a peça que vai ser apresentada logo mais? Bom, essa peça, ela tá sendo remontada pelo Instituto Arte e Vida, e é uma grande satisfação para nós poder fazer essa remontagem. Esse espetáculo foi montado na década de 90 e ficou por cinco anos em cartaz. É, e dessa, dessa vez, a gente está contando a história do Inhotote, integrando as várias gerações. Nós temos desde crianças, dos nossos filhos, até as pessoas que já estavam na, na primeira montagem, integrando e dividindo papéis em cena. São aproximadamente 30 atores em cena fazendo um espetáculo maravilhoso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco. Eu gostaria muito de fazer peças com 30 atores, mas é muito difícil. É, então a peça, o nome da peça é? Niotote, do César Augusto de Oliveira. Direção, você sabe? Luiz Cláudio e Edna Daniela de Paula. Muito bem. Nós agradecemos então a participação... Do Matheus e, mais uma vez, gostaríamos de dizer a todos da nossa satisfação em ter vocês aqui nesse 11º Fórum Nacional de Artistas Espíritas, organizado pela Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E fiz uma confusão danada, porque... né? Uh, produção, pode, por favor, corta. Corta! Pô, bicho, esse arte, artista... Jornal que... do Fórum! Nesse momento, chamamos o nosso repórter Muito Franco, que está com um convidado muito especial. É com você, repórter. Diretamente de Franca, eu sou repórter Muito Franco. E estou aqui para esclarecer, para todos os presentes, qual o objetivo da Abrarte com este fórum. Estamos aqui com o presidente da Abrarte, Cláudio Marins, né? Primeiramente, qual o tema deste fórum? Olá, boa noite. É, o tema deste fórum é a arte sob a luz do Evangelho. E francamente falando, nós achamos que é um tema muito bom. Hum, então já esclarecemos o tema. Agora, de verdade, francamente para todos aqui, qual o objetivo da Abrat em realizar esse fórum? A verdade é que nós queremos mostrar para as pessoas e para os artistas o espírito de verdade da doutrina espírita. Este fórum tem por objetivo unir os artistas e fazer com que todos nós pensemos juntos como levar esse espírito de verdade através da arte para a população do Brasil, População espírita e não espírita, que tanto necessita de afeto, do carinho e desse consolo do Evangelho trazido por Jesus. Sim, saiu-se bem na resposta. Mas vamos ver como vai rolar esse fórum, porque estamos aqui para trazer a verdade nua e crua para todo mundo. Porque meu nome é muito, meu sobrenome é Franco. tá no ar? Muito bem, essa foi a participação do nosso repórter Muito Franco. Passamos agora à apresentação da peça em Otote. Essa foi a primeira edição do Jornal do Fórum. Tenham todos uma boa noite. O meu, o seu, o nosso Jornal do Fórum. O meu, o seu, o nosso Jornal do Fórum. Jornal do Foz!